Eu sou feliz por essa honra de estar recebendo esse prêmio, né? Que é um prêmio de um trabalho de uma vida inteira, né? Eu amo o que faço, né? defender os direitos humanos é, da população LGBT, das pessoas que vivem com AIDS. Eu acho que é, é importante a gente lutar, né? Pela é, pelo direito às diferenças, que as pessoas, né? Não não sejam consideradas como diferentes, que as pessoas pela não intolerância. Então assim é é muito gratificante, né? Esse trabalho mais gratificante ainda quando a gente é, tem esse trabalho reconhecido, né? Não só meu trabalho, como o um trabalho também que a instituição que eu faço parte desenvolve, né? E assim, e foi um presente duplo, porque eu faço aniversário no dia 29 de janeiro, que é o dia da visibilidade trans. Então, assim, receber esse prêmio para mim é, foi muito legal. Então, assim, quero agradecer dizer que assim, a gestos está né, de portas abertas, eu também está certo para receber qualquer demanda que venha né, das pessoas trans, travestis, transexuais da população LGBT como um todo, né? Eu especificamente trabalhava com as questões das pessoas trans, é, transexuais, travestis da população LGBT é, que vivem com HIV, mas agora a gestos vai desenvolver um trabalho especificamente para a população LGBT, independente de ser pessoa que vive com AIDS ou não. Né? Para isso, nós temos mais uma outra advogada na instituição trabalhando com essas questões, que é a Laura, que está aqui presente. Certo, gente? Então, vocês podem procurar a instituição, dependendo da questão de serem estoropositivos ou não. Lá, também, a gente tem um espaço bem interessante de denúncia né, que é o Denuncie já que é um espaço onde, a gente tá, onde é, é importante as questões das denúncias de violências institucionais e a gente também tem um espaço saúde né que a gente está trabalhando com jovens de até 24 anos né é, independente da questão do assessor positivo não qualquer jovem que tenha sobre questões de sexualidade, questões de saúde, podem nos procurar nas gestos. Então, assim, muito obrigada, muito obrigada. Estamos à disposição de todos e todas e quero agradecer muito, muito, muito. Desculpa que me enrolei um pouco, mas é porque eu estou um pouquinho nervosa nesse momento. A gente, assim, com as pernas bambas. Obrigada, gente. Um